Boa noite a todos. Meu nome é Selene, Farei a preleção do Evangelho desta noite. Convido inicialmente a todos a fecharem os olhos, se deixarem envolver por este ambiente, pela serenidade, pela tranquilidade que nos envolve, que nos que, com que fomos recebidos. Vamos nos acalmando inspirando e expirando tranquilamente, prestando atenção na nossa respiração, para que possamos fazer deste momento um momento único, um momento só nosso, um momento no qual possamos nos conectar com o Mestre, com o nosso anjo de guarda, e começamos assim, Agradecendo esta oportunidade de estarmos aqui. Começamos cumprimentando o nosso anjo de guarda, que está sempre ao nosso lado nos protegendo e nos intuindo. Cumprimentamos o mentor desta casa e todos os trabalhadores que se colocaram desde cedo para que tivéssemos um ambiente de paz, de serenidade de tranquilidade e para que os nossos problemas possam ser minimizados que possamos sair daqui melhores do que chegamos vamos assim já tran mais tranquilos cumprimentar Maria, nossa mãe aceitando o seu abraço fraterno que como mãe amorosa está sempre ao nosso lado, nos carregando no colo oferecendo o seu amor, para que possamos seguir nessa nossa jornada. Cumprimentemos agora Jesus, nosso irmão amado e querido, cumprimentando num abraço também fraternal, recebendo todo o seu amparo, toda a sua proteção. E assim, com Maria e com Jesus na nossa mente e no nosso coração possamos nos dirigir ao pai da vida com o um coração cheio de alegria e de agradecimento pelas aprendizagens que proporciona diariamente a cada um de nós agradecidos dizemos pai nosso que estais nos céus santificado seja o vosso nome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 É que a gente fica meio assim com a volta, o Covid e o retorno. Bom, o tema de hoje é o mal não merece comentário em tempo algum. Essa é uma frase do André Luiz, que está no livro lá do Nosso Lar também, mas uh, que também outros uh, evangelistas Uh, já escreveram né similar por exemplo timóteo escreve assim procura esquivar-te das conversas frívolas dos mundanos que só contribuem para a impiedade e tiago no capítulo 4 diz assim irmãos não falem mal uns dos outros quem fala mal do seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. E existem outros, se vocês derem uma busca lá no Google. Bom, seja essa frase, seja essas que eu li, o que elas têm nos dizer? Ela, elas têm mostrar que nós não podemos uh, cultivar a maldade no coração e muito menos fazer com que, em tempos de tecnologia, de redes sociais, que a maldade, ela propaga numa dimensão muito rápida, certo? Esse, esse tema né, eu escolhi por conta que, quando eu fiz a escola, há um, há um tempo atrás, ele é um dos temas para a gente refletir e escrever. né? Quem faz a escola de aprendizes, tem um caderninho de tema, cujos temas, porque quando a gente escreve sobre alguma coisa, a gente reflete sobre aquela coisa, né? E quando eu fui escrever sobre isso, eu me deparei com as coisas que a gente fala, às vezes, muitas vezes, sem pensar, achando que é assim, que não tem problema nenhum, mas que na verdade a gente está fortalecendo o mal. E quando eu falo mal, né? Uh, eu não quero me dizer só aquela tragédia que aconteceu lá longe, mas eu digo das coisas que estão próximas, quando eu, por exemplo, me importo muito com a vida do meu vizinho, uh, quando eu uh, critico demais o meu colega de trabalho, as pessoas da minha família, que às vezes a gente acha que isso não é um mal, mas é. Porque eu estou, como diz a frase aqui, contribuindo para a impiedade. Porque eu estou colocando na roda, né? vamos pensar na hora da roda do café, né? que a gente escolhe sempre algum Judas para a gente malhar. Né? Normalmente essa pessoa não está presente. Então a gente escolhe essa pessoa para a gente criticar e falar mas a gente acha que a gente não tá fazendo mal gente eu tô comentando uma situação que aconteceu se a pessoa não tá ali se a pessoa não está permitindo se isso não vai contribuir em nada nem para mim muito menos para aqueles que estão ao meu redor muito menos para a pessoa que aqui ali não está às vezes a gente comenta, tipo assim, a mulher separou do, do marido, ou ela não separa do marido, ou ela teve, uh, um problema, teve um problema de traição e a gente comenta aquela situação. Então a gente acha que a gente está fazendo o bem, né? porém a gente está uh, comentando o mal. Porque assim como quando a gente está muito contente com alguma coisa que nos aconteceu, e a gente gosta de comentar, e quanto mais a gente fala, mais alegre a gente fica, né? Não sei, cada um é um, mas mais alegre a gente fica. A mesma coisa, então, coisas... A gente vai atraindo energias positivas, quando a gente está comentando bem. Quando a gente está fazendo, como o exemplo que eu dei lá da rodinha, que a gente coloca a pessoa e começa a falar da pessoa, negativamente, a gente está, na verdade trazendo uma gama de pensamentos negativos, de coisas ruins e de espíritos afins com aquela situação. Então a gente acaba propagando o mal e não chegando a nenhum acordo, a nenhuma conclusão. Quando a gente... Uh, essa frase, né, o mal não merece comentário em tempo algum ela ligado a ela evidentemente né que está a questão da maledicência e do julgamento né procurando né a, a para estudar né pesquisar para fazer o, o tema uh, eu achei assim da Joana de Ângeles, que ela define a maledicência como a cultura da inutilidade em solo apodrecido então uh, para a gente refletir mesmo. Se aquilo... Veja que coisa né, profunda para a gente pensar durante essa semana. É a cultura da inutilidade. E a gente vê ao nosso redor, nessa sociedade tecnológica, nesse, nessa geração uh, descartável, uh, a gente vê o quanto é inútil... A gente comentar sobre o outro, o quanto é inútil a gente comentar sobre o mal, né? A gente tá vendo a questão, e uh, isso quando eu, eu, eu coloco isso, né? Uh, se refere também às notícias que a gente vê na, na TV, na, nas redes sociais, né? Uh, a gente muitas vezes fortalece. Essa maledicência, essa cultura da inutilidade, porque a própria Joana de Angelos coloca essa, que ela define maldizer como destruir, e a gente vê hoje nas redes sociais o quanto a pessoa acaba sendo destruída com os comentários inúteis que não vão levar a lugar nenhum, né? Uh, com, com os comentários maledicentes. E a gente também, quando a gente passa adiante o comentário maledicente. Quando a gente comenta aquilo que a gente ouviu, uh, ou que a gente às vezes não sabe nem qual é a fonte, mas a gente passou no WhatsApp. Uh, ou mesmo comentou no, no, no trabalho. Então, uh, Emmanuel coloca uma outra, um outro ponto também para a gente refletir sobre essa questão. Ele fala que os afeiçoados à calúnia e à maledicência distribuem venenosos quinhões de trevas que improvisam grandes males e crimes. Vamos pensar numa notícia, nessa notícia recente... Que teve lá nos Estados Unidos que o rapaz entrou na escola e matou uma classe inteira, praticamente. E a gente já viu isso outras vezes nos Estados Unidos, a gente viu aqui no Brasil e em outros lugares também. Então, quando a gente comenta, e isso fica além da conta, né? É como quando a gente liga a TV num determinado canal e ele vai explicar a notícia, e ele explica a notícia, ele volta e aparece de novo a cena trágica, e ele fala de novo, e ele fala outra vez. Se você quiser saber o que aconteceu, até você descobrir o que aconteceu, vai uns 20 minutos para você entender a notícia, porque ele vai repetir aquela notícia uma porção de vezes. E a gente também, ao repetir a, a, aquela tragédia uma porção de vezes, a gente também está... E a, a próprias, as próprias redes sociais estão mostrando para aquela mente, como desse rapaz, como do rapaz lá do, do interior, aqui de São Paulo, e de vários outros lugares, são mentes doentes, né? são irmãos uh, que têm determinados problemas, ele vai ver, nossa, eu posso fazer algo parecido. E aí ele pega e também num outro num determinado momento ele sai atirando. Então, significa que a gente não vai uh, trazer a notícia? Não, a notícia precisa acontecer, mas a gente, uh, uh, a gente estar conectado com esse tipo de notícia, com a maneira como ela é trabalhada, isso é uh, o que faz a gente estar comentando mal, ou não estar comentando mal e as tragédias a gente tem que pensar que não é só essa tragédia que está lá longe às vezes uma, tra... uma coisa que a gente acha que aconteceu com a gente que para a gente é uma tragédia pessoal né? às vezes a gente é abandonada ou melhor, às vezes um, um, um relacionamento termina mas que ninguém é abandonado um relacionamento termina ou a gente perde o trabalho e aí a gente tem que contar aquilo para todo mundo porque às vezes a gente quer também se colocar no papel de vítima do sistema. Eu estou, em todos esses, em todos esses exemplos que eu coloquei, eu estou comentando o mal. Eu estou permitindo que a maledicência ganhe um lugar de destaque na, na sociedade na qual, no grupo de pessoas na qual eu frequento. Então, a reflexão é o que a gente está fazendo com a, o mal. Né? É a gente parar para refletir se aquilo que, uh, que eu estou comentando, que é o tema das minhas rodas de conversa, das reuniões de família, se o tema é o mal. Se o tema é eu elencar uma pessoa conhecida ou não, para eu uh, pegar para Cristo, né? como a minha mãe falava. Ou para eu uh, ficar malhando sem a presença da pessoa numa coisa que não vai chegar a lugar algum. E no, no nosso lar, né? no, nesse capítulo da onde essa, essa frase... Uh, emerge, ele fala assim, uh, o André Luiz estava lá, é o capítulo 34 do Nosso Lar. Uh, André Luiz estava com a Narcisa, recebendo uma pessoa que tinha chegado de uma região uh, mas que tinha vivenciado uma tragédia e o que, que o André faz? Ele quer saber o que, que tinha acontecido, ou seja, ele quer na verdade, a ideia dele era ajudar, né? porém, às vezes, nesse caso, ele não iria ajudar. O que ela fala para ele? André, meu amigo, você esqueceu que estamos providenciando alívio a doentes e perturbados? Que proveito lhes advém de semelhantes informações. Não comente o mal, já sei tudo o que lhe ocorreu, de amargo e doloroso. Será que a gente age como André ou a gente age como a Narcisa diante das informações que nos chegam? Como que eu faço pra, uh, com essas informações? Elas estão uh, chegando até mim e eu estou fazendo com que ela ganhe vulto ou ela morre ali? Né? Uh, um outro ponto né, quando, porque na verdade quando a gente critica o outro quando a gente comenta o mal vamos dizer assim nesse sentido uh, na verdade quando eu estou olhando para o outro e estou julgando o outro né, porque uh, a maledicência aí, como eu disse no início e o julgamento eles, são, eles estão bem colados embricados né, Uh, quando eu estou fazendo isso, na verdade eu estou vendo no outro, porque o outro sempre é meu espelho. Então o que eu critico no outro tenho às vezes muito, às vezes um pouquinho, mas algo tem daquela atitude que eu estou criticando no outro. Que eu estou fazendo com que isso uh, seja levado adiante eu estou permitindo porque isso tem alguma coisa a ver comigo mesmo numa, numa, num nível inconsciente então eu preciso tomar essa consciência e como eu disse, né, nessa, não, enquanto eu estava pesquisando achei uma outra coisa bem interessante que ele fala aqui que é o seguinte palavras ditas voltam para nós é a questão da lei da ação e reação então se criticamos o comportamento sexual alheio, podemos estar vivendo enormes conflitos afetivos dentro do lar. Não significa que a, me, a, a mesma coisa, mas tem a ver a relação com que eu estou fazendo a crítica. Se tememos a desconsideração, é possível termos desconsiderado algo muito significativo dentro da nossa intimidade. Se desconfiamos que as pessoas querem nos controlar, provavelmente não estamos na posse do comando da nossa vida interior. Se condenamos a hipocrisia dos outros, talvez não estejamos sendo leais com nossas próprias vocações e ideais. Porque daí isso nos remete ao capítulo 10 do Evangelho Segundo o Espiritismo, né? bem-aventurados os que são misericordiosos, quando ele fala da trave e do argueiro. Que a gente consegue enxergar um cisco gigantesco no olho do outro, mas, um cisco pequenininho no olho do outro, mas a gente não consegue ver um baita de um fiapo no, no olho da gente. E achei interessante também, né, o, o Kardec, ele tem um, um texto que ele escreveu uh, de 1800 e pouco, que ele publicou na revista Espírita, que ele uh, comenta o seguinte, né, que ele fala do, do, do Corcunda de Notre Dame, né, ele, acho que ele quer, uh, ele fala de um Corcunda conhecido, eu deduzi que seja o Corcunda de Notre Dame, que é o único Corcunda conhecido que a gente tem, né, lá de Paris ainda, uh, e que ele fala que a, que a historinha que o Corcunda, isso que o Corcunda conta, que eu vou falar para vocês, tem a ver exatamente com essa passagem da, da trave do Argueiro. O que, que ele fala? Esse Corcunda dizia o quê? Que a gente leva, como se fossem dois alforges, né? dois, uh, duas mochilas. Das nossas imperfeições, a gente leva atrás e da dos outros a gente coloca na frente e o que que a gente repara na imperfeição do outro, deixando para trás a nossa. O que que ele fala? Que a gente deveria fazer o contrário. A gente deveria colocar as nossas imperfeições à frente, né? Os enormes as, as enormes ferpas que estão nos nossos olhos para a gente conseguir enxergar e tirar, né? Uh, e deixar que o outro olhe o dele. Nesse próprio capítulo 10, né, no final, ele fala que, deixo para vocês, né, durante essa semana, quem quiser refletir um pouquinho sobre ele, no final ele fala algumas perguntas, ele, ele propõe algumas perguntas, que vai ao encontro daí do mal não merece comentar em tempo algum. Porque às vezes a gente pode estar pensando assim, ah, mas se eu estou vendo uma tragédia grega acontecendo, eu vou ficar quieta porque eu não vou comentar o mal em tempo algum. né? Que é a questão 21, o item 21, ele fala assim. Haverá casos em que convenha se desvende o mal de o trem? É, delica é muito delicada esta questão e para resolvê-la necessário se torna apelar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só a ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá nunca em divulgá-la. Se, porém, podem acarretar prejuízos a terceiros, deve-se atender de preferência ao interesse do maior número. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever pois mais vale caia um homem do que virem muitos a ser suas vítimas. Em tal caso, deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. Isso foi escrito em Paris em 1860. Então, cabe a nós, nessa semana, questionar, pensar, refletir o, como, qual é a nossa atitude diante do mal que chega até nós. Um, uma lição bastante importante que a gente precisa tentar treinar é ouvir mais e falar menos. Exatamente, né? Jesus é mais. E exatamente nos preceitos de Jesus, que a gente precisa, no exemplo de Jesus, que a gente precisa uh, se pautar, né? quando ele fala da trave do argueiro, quando ele fala para a gente uh, não julgar, né? se a gente estivesse numa posição similar, o que a gente faria? Então, uh, o não julgamento, a gente uh, conseguir uh, diminuir a maledicência em todos os sentidos e fazer essa reflexão. Né? Deixo o convite para a leitura do capítulo 10, Uh, e, e essas questões aqui, para a gente refletir durante a, a semana. Para a gente fechar, eu trouxe aqui, eu já li outras vezes, é a tradução do Pai Nosso, uh, do aramaico, eu já li algumas outras vezes, eu acho que vai bem ao encontro do que a gente uh, falou aqui. E é assim... <risos> Pai e Mãe, respiração da vida, fonte do som, ação sem palavras, Criador do Cosmos, faça sua luz brilhar entre nós, fora de nós, e que a possamos tornar útil. Ajude-nos a seguir nossos caminhos, respirando apenas o sentimento que emana de você. Una nosso ao posso, com o seu, para que nós possamos caminhar como reis e rainhas com todas as criaturas. Que o seu e o nosso desejo sejam um só, em toda a luz, assim como em todas as formas, em toda existência individual, assim como em todas as comunidades. Faça-nos sentir a alma da Terra dentro de nós, pois assim sentiremos a sabedoria que existe em tudo. Não permita que a superficialidade e a aparência das coisas do mundo possa iludir-nos e nos libertar de tudo aquilo que impede nosso crescimento. Não nos deixe sermos tomados pelo esquecimento de que você é o poder e a força viva do mundo, a canção que se renova de tempos em tempos e a tudo em beleza. Posso o seu amor, ser o solo onde cresçam nossas ações. Amém. Convido vocês a fecharem os olhos uma vez mais, para que a gente possa fazer as nossas vibrações de amor. Coloquemos em nossa mente, em nosso coração, as boas vibrações, flores e cores da nossa preferência para formarmos um ramalhete, envolvendo toda esta casa e todos aqueles que aqui vieram, em busca de algo melhor. Todos aqueles encarnados e desencarnados que aqui estejam possam sair daqui melhores do que chegaram. Que essas vibrações cheguem aos nossos lares, aos nossos locais de trabalho, aos asilos, aos leprosários, às cadeias, aos hospitais, para que cada irmão que lá se encontra possa ser atendido conforme a sua necessidade que essas vibrações cheguem aos hospitais que elas cheguem aos locais onde existe a guerra a discórdia a falta de união envolvendo a todos nos preceitos do Mestre Jesus que possamos tê-los sempre como exemplo que assim seja uma boa semana para nós